Estamos aqui a receber, ok. Ok, aí está. O nosso... estamos mesmo live. Ok, Ora, já temos aqui os o nossos planos, cá está. Ora, então estamos, uh, estamos live um, ao domingo de manhã, portanto, às 11 horas. Foi quando consegui apanhar o marco, portanto, uh, estiveste aqui na, no norte. Portanto, ontem uh, também nos encontramos e, e hoje estamos aqui em estúdio e vamos falar sobre Google Marketing. Uh, eu, eu gostaria de realçar que... Uh, Portanto, estamos a transmitir em direto neste momento em todas as plataformas. Uh, em Facebook, em várias páginas do Facebook, no Twitch, no Periscope, no Twitter. Uh, estamos, Ah, não estamos no, no Instagram, mas eu vou já tratar disso. Portanto, estamos no Youtube <risos> também. Uh, e no Instagram também estamos agora em direto. Neste momento. Se a net estiver ligada, eu espero que sim, que a net seja ligada. Acho que sim. Já está em direto também no Instagram. Uh, portanto, assim conseguimos estar em, em direto em todos os canais uh, e nós vamos acompanhando as perguntas que vão fazendo, vamos acompanhando aqui uma plataforma que nos faz chegar os comentários de todas as plataformas. Por isso, quem quiser uh, fazer as suas perguntas, interagir connosco, uh, será bem-vindo e agradecemos. Uh, Realço também, hoje temos aqui uma outra novidade, temos sempre novidades em cada transmissão. Uh, hoje temos aqui um contador de, de seguidores nas redes sociais, neste momento está a passar até do YouTube, 8.842 subscritores. Uh, eu pedi ao favor, subscreva o canal vascomartes.net/youtube. Tens canal que no YouTube? Você? Tenho. Como é que te encontram? Marco Veia Exatamente, Marco que ser, vai ter que Subscrevam um o canal do Marco, Marco Gouveia, vão ao YouTube, pesquisem. Uh, costumas publicar lá vídeos regularmente? Infeliz... Infelizmente não. Sempre é possível, não é? É uma das okay. mulheres que vamos falar, mas não... Ok, ok. Muito bem, portanto, acompanhem. Uh, eu tenho um objetivo que é chegar aos 10 mil subscritores até julho de 2019 para poder ir visitar os estúdios do YouTube. Ajudem-me nesse objetivo. Então, lá, uh, não é mal de todos, se vocês subscreverem o meu canal, vão tendo vídeos regulares. Portanto, saem a ganhar com isso. E eu também tenho o prazer de chegar aos 10 mil e poder visitar o estúdio. Uh, tenho já aqui uma pergunta. Joana Barroso Calisto diz, Bom dia Vasco, que plataforma usa para unir as questões de todas as plataformas? Obrigado. É ah, uma boa questão. Uh, existem uh, duas ou três muito boas. Uh, neste, nós estamos a usar a plataforma Restream.io. No entanto, a plataforma Caster tem, é mais acessível em termos de preço, portanto nós usamos o ReStream uma plataforma mais, mais cara, mas mais profissional. Para a maioria dos utilizadores eu recomendo a Caster, é mais barata e tem um plano grátis também, que é muito bom. E tem também uma app para poderem fazer stream para todas as plataformas a partir do telefone, que é interessante. Neste caso, no Instagram, nós estamos a fazer com um telefone. Porque, pelo menos, oficialmente, existem alguns truques para fazer, mas não, não recomendo. Oficialmente eh, não existe a API para fazermos live via Instagram. Então estamos a fazer com o um telefone num tripé. estamos temos ali uma série de comentários também, da um vamos lá espreitar, como é que está? E a Joana Barroso Calisto colocou hashtag, dia, Portanto, a hashtag Bom Dia Marco Veia. Ah, hashtag Bom dia Marco Ok, muito bom, <risos> muito bom. Muito bem. Obrigado, Joana. Olha, curioso, já temos muita gente a ver-nos ao domingo de manhã. Como é que é possível? Hein? Hein? Temos que, se calhar, <risos> ou já <risos> estão acordados <risos> ou ainda estão acordados. Resta saber <risos> como, é, como, é que, como é que está a situação. Muito bem. Olha, obrigado por nos estarem a acompanhar. Uh, e, e, portanto, vamos, vamos... Isto vai ser uma conversa muito informal. Isto é uma conversa de café, mas de, de aprendizagem, não é? Uh, e a, uma das coisas que vamos falar agora é uh, novidades. Portanto, o nosso programa... O nosso, o nosso guia de temas é, por um lado, as novidades de Google, tu tens acesso, de certa forma, a informação privilegiada sobre isso, uhum. além de trabalhares intensivamente nessa área, também trabalhas diretamente com o Google, um, e, portanto, vamos falar de novidades que vêm, não só de Google Ads, mas do ecossistema de Google. Por outro lado, erros frequentes que tu vês, tanto em SEO como em Google Ads, dicas interessantes, e não ontem então, à noite estávamos no a jantar, deste-me imensas dicas interessantíssimas, portanto, dicas interessantes que possas, possas indicar para quem utiliza plataformas Google. Depois falamos do Atelier da Google, que é um, que é um projeto bem muito interessante da Google e também do teu livro. Será este o nosso programa. Vamos acompanhando. Podem ir interagindo, colocando questões que vou fazendo chegar aqui as questões ao Marco. Muito bem, então começaríamos pela, pelas novidades. Portanto, a Google anunciou que o Google Plus vai desaparecer. Eu tenho muita pena, porque eu gostava do Google Plus. Eles lentamente foram integrando as funções do Google Plus com outras plataformas, como o Google My Business, como no YouTube, acabou uhum. por arrumar melhor as coisas. Isso também deu, uh, a par disso, o Google teve bastantes transformações nos últimos tempos, tanto na plataforma de Analytics, tanto na Google Suite, também mudou algumas coisas, é. como no Google Ads. Uh, o, que é que, uh, uh, o que é que tu prevês não, o que é que tu sabes ou que tens de informação que, que vamos ter, que já estamos a ter, novidades muito recentes, que se as pessoas não sabem, e que vamos ter nos próximos tempos? Então, antes, antes de mais agradecer o, o convite para estar aqui, um espetáculo toda esta tecnologia uh, e em relação aos, uh, e a dar bom dia ao pessoal que nos está a acompanhar em, uh, em direto ao domingo existem de facto muitas, um, muitas novidades em, uh, em Pipeline o, um, o Google Plus, aquilo que nós fomos acompanhando fomos vendo que foi isto aqui um, uma espécie de, desculpem a minha imagem, um desmembrar do, um, da plataforma em si e aquilo que de melhor a ferramenta tinha, eles acabaram por, hum, por recuperar eles agarraram no Google Hangout que era a plataforma que, que funcionava muito, muito bem e eles aproveitaram e colocaram hum. como como Meet e é cada vez uma das plataformas mais utilizadas porém hum, as pessoas querem fazer reuniões de Skype calls muito, muito rápidas, mas através de uma plataforma Google todos estamos ligados muita Muita da evolução passou para daquilo que é uma rede social passou para o YouTube. Eles muniram o YouTube de mais e mais interação para, de facto, tornar uma rede social. Eu creio que a grande aposta da Google naquilo que é uma rede social não é fazer uma rede social nova, é aproveitar aquela que já existe. Eles têm duas boas redes sociais, nós formos ver com, com alguma calma, que é o YouTube. O YouTube tem vindo a crescer exponencialmente o YouTube é o segundo maior motor de busca do mundo se nós formos rigorosos com as marcas porque, na realidade, esta é uma das coisas que eu tento transmitir ao máximo é que, efetivamente, o segundo maior motor de busca do mundo é o Google Images que é um dos erros frequentes que eu uh, encontro em, em SEO, é que as pessoas não apostam absolutamente nada uh, E, temos, um, e temos uma pergunta relacionada com isso daqui um bocadinho mas okay, continua para não okay. interromper. E, um, Curioso e... esse dado, portanto, o Google Imagens é o segundo método de pesquisa. Sem dúvida, mas com uma distância muito grande para o YouTube. Lá está, dentro do Google, Especial é o Google, é o Google Images. É. E só depois é que... YouTube. portanto, you um erro é. frequente é não otimizar as imagens para lá aparecerem. Exatamente. Que é algo que, em termos de SEO, é algo que simples okay. de se fazer, não tem nenhuma ciência, muito honestamente, mas que as pessoas, por exemplo, não dão a, o devido a devida atenção a esse ponto. E, a partir daí, conseguem receber muito tráfego, mm -hmm. inclusive umas alterações que a Google fez pois é, há, um, há cerca de um, um ano tem a ver com o facto de nós clicarmos em cima da imagem em invés dela fazer zoom vai ela para vai para o site pois é, que Isso acontece... foi para E é, Exatamente E também é possível é guardar em coleções as imagens, não é? é. Tipo, eles fizeram tipo um bocadinho de Pinterest ali a, a no Google Imagens Porque é? eles depois vão ligar tudo com uh, o Google Photos Nós estávamos a falar ontem, de, ontem sobre o Google Photos que é uh -huh. efetivamente uma plataforma genial nós podemos guardar lá Todas as imagens que nós quisermos, que ele é ilimitado, é, é genial. E ele vai fazendo as coleções, tu vais conseguindo fazer, lá está, uma espécie de Pinterest. Uhum. Pinterest que depois também podemos ver, podemos falar um pouco mais à frente, uhum. é uma das ferramentas que mais ajuda em termos da SEO. Sobre a otimização das imagens, para além do nome do ficheiro e do alt text, o texto alternativo, há alguma recomendação adicional ou essas duas coisas chegam? Então, e, um, e um bom trabalho de investigação de keywords, naturalmente, não é? Sim. Eu, tenho um, eu uso uma, um fator extra. Eu uso um fator extra. O mais importante numa imagem, para ela ficar bem otimizada, é o nome do ficheiro isso não há dúvida. E, tipicamente, as pessoas colocam imagem 1, imagem 24... Daí a é é Exatamente, <risos> as <apenas risos> máquinas graça, é certo, portanto, é e, com isso, dificilmente se conseguem posicionar, a não ser que se queiram posicionar para a 523, e, é. lá está, não vai é. haver Tudo a grande é. prisa, exatamente, Mas exatamente. vão conseguir, vão conseguir fazê-lo. O nome do ficheiro o mais importante, o alt que é um dos fatores também mais, mais importantes, eu utilizo o title também. O title uhum. é a tag que nos permite, na parte dos, dos navegadores e para o próprio Google, identificar ainda melhor a imagem. O texto alternativo tem mais a ver com os sintetizadores de voz para os invisuais. Okay. Obviamente que o Google, também ah, como nasceu por aí, Quando dizes o, utiliza. dizes o title do próprio artigo, onde está a imagem? É o mesmo title uh, na, na imagem. É mesmo um title uh, na imagem. Okay. Ou seja, em termos de código, temos mesmo um title, okay. dois pontos, um title igual abrir aspas e colocar okay. um título. É exatamente igual ao Alt, só que é um title. Okay. Okay. E tipicamente, há aqui uma. Em SEO seu primário há muita redundância. O nome do fecheiro tem mesmo que ser igual, obviamente sem os ifers e as coisas todas. Um, igual ao Alt e ao title. É muito importante para um, o software da Google interpretar que aquilo que nós estamos a dizer que é manteiga é efetivamente manteiga há e a é manteiga não, é muito importante perceber e por exemplo, isso. Em vez de ser exatamente igual, se for semanticamente próximo, enriquece ou confunde o hum, método de pesquisa. Pode confundir. Há uma há uma há uma ferramenta muito muito engraçada, que é o Cloud Vision da Google. No Cloud Vision da Google tu consegues fazer algo de absolutamente genial, que é tu fazes upload para para esse website de uma imagem, e a Google lê o que está naquela imagem e diz-te. Há um 75% disto ser. Imagina queijo. E 75% okay. disto ser. Ele diz-lhes como, é como é que vê. Exatamente. Okay. E aquilo que tu consegues fazer é um exercício muito simples. Se alguém, se alguém o quiser fazer, vai ao Google e pesquisa por manteiga. Okay? Que é que, tipicamente, o que é que acontece já agora? Uh, falámos também um bocadinho de eu já íamos falar, para não estar a estragar uhum. o plano à vontade, uh... tá, continua, continua. Um... Eu, eu vou aproveito e vou experimentar aqui como é que são os comentários no, no Instagram okay. continua. se nós, nós precisamos por manteiga aquilo que a Google vai dar como, como resposta é uma definição do que é manteiga, porque tipicamente quando nós, e este é um dos erros mais frequentes que eu vejo em SEO quando nós queremos otimizar algo uh, nós devemos de ir para a palavra termos específicos não para uma coisa como manteiga. A obrigação da Google quando nós colocamos manteiga é o que é que é manteiga, definição uhum. de manteiga, imagens de manteiga, então isso só para contextualizar as, os termos de pesquisa e a forma como as pessoas utilizam. Mas já podemos falar um pouco mais sobre isso uhum. que é um tema muito interessante. Okay. Aparece a foto da, da manteiga uh, que a Google tem como, ok, isto é a definição de manteiga, esta é a imagem de manteiga, Se vocês fizeram download dessa imagem, retirarem o nome do cheiro e colocarem algo completamente fora do comum, tipo 50H20, blá blá blá, e gravarem como JPEG e, e se fizerem upload para ali, é curioso que o Google não sabe o que aquilo é manteiga. É, mas no Google Fotos tem um algoritmo muito inteligente para perceber o que é que lá está. Mas lá está mas ele já vai de alguma forma catalogado. Hum. Quando tu vais para o Cloud Vision, que é a inteligência artificial, a forma como a Google sai evoluir a inteligência artificial, que é... Eles estiveram durante muitos anos com o conceito de Mobile First, neste momento é AI First, eles estão muito focados em tudo o que é inteligência artificial, e vê se vê-se muito em Google Ads, eles cada vez têm mais estratégias de bidding automáticas, têm uhum. em conta a aprendizagem que é feita por parte do, da máquina e que vai ajudar uhum. o utilizador a encontrar aquilo que é mais, uhum. mais interessante. Olha, o Filipe Girão faz aqui uma pergunta que está relacionada com o que estás a falar, portanto introduzo-a já, que é... Uh, gostaria de saber do Marco Oveia sobre os anúncios do Google em imagens na pesquisa para Google Shopping. Okay. Foi uma coisa que até falámos ontem também. Exatamente, falámos ontem um sobre isso. Portanto, ele provavelmente ele quer saber como é que isso se faz, se vale a pena uh, e, e alguma dica em particular que tenhas a fazer. Okay. Então, já, bom dia, Felipe. <risos> um, aquilo que vai acontecer é uma coisa que, na minha opinião, vai trazer ainda mais tráfego e mais, mais conversão. Lá ah, está. É, o segundo maior motor de busca do mundo, ele não era rentabilizado e, e vai passar a, e vai passar a ser. Temos aqui uma mais valia brutal com, com o surgimento deste tipo de anúncios. Em, em, em Portugal, vocês ainda não conseguem ainda não conseguem ver desta desta forma. Não os, os anúncios em shopping. Esses vocês já conseguem ver na, nas imagens e daquilo que eu já tenho uh, experienciado vai obviamente trazer muito mais tráfego e muito yes. mais conversão. Uhum. É normal, é muito frequente as pessoas irem às imagens do Google para se inspirarem. A partir do em que elas vão lá para se inspirarem e começam logo a ver o produto e o preço, a apesar de fazerem uma compra, é, mesmo que seja por impulso, vai aumentar brutalmente. Então, acredito que alguns produtos que nós tínhamos a dificuldade extra em vender através de Google Ads, vamos imaginar pulseiras, brincos, coisas que se, calhar, se vendiam melhor em redes sociais do que aqui, provavelmente nós vamos conseguir vender muito melhor aqui. E é também uma resposta aos anúncios do Pinterest. O Pinterest saiu com, uh, os, saiu com a parte dos anúncios para, para shopping há, há duas semanas e a resposta da Google foi quase que imediata, já estava planeado, mas, um, mas é uma resposta interessante. Isto aqui também dá para fazer em, em YouTube. O que acontece, mas é melhor que nós estamos a ver um vídeo do Cristiano Ronaldo, aquilo que vai acontecer com o Google Shopping é que por baixo do vídeo vão aparecer uh, produtos relacionados com o Cristiano Ronaldo. Desde as da Nike, ou uh, Isso um é feito, será feito via Google Shopping também, é campanha feito, Shopping? É tudo feito via Google Shopping, uhum. então, que vão ser basicamente os parceiros, uh, ah, são as imagens... Bom, bom. Um o Google Shopping vídeo. converte muito bem, não é? O Google Shopping é uma autêntica máquina de vendas. CTR tipicamente três vezes superiores àquilo que é o CTR normal em, em Google Ads, taxa de conversão. É fantástica porque a pessoa quando clica, ela já teve a capacidade de comparar os preços, ela já viu a imagem, ela já é muito preparada para fazer a ação. Tem o preço e tem a imagem, portanto está próximo da conversão, Sim, não é? Sim, a pessoa fica logo, ok, o que é que eu quero saber mais a não ser isto? Pois é, é? está pronta para comprar. Ela quando clica naquele, já comparou tudo o resto. Olha, isso tem a ver com uma outra novidade que não sei se se, se pode dizer, que, que falaste ontem, também da parte visual que pode haver alterações em anúncios de Sim, aquilo que, aquilo que vai, vai acontecer. Isto foi apresentado no... Eu estive em, em Mountain View em, em junho num, num evento de lançamento com todas as novidades. Foi muito próximo do lançamento do novo nome de Google AdWords para Google Ads. Uh -huh. E, efetivamente, aquilo que vai acontecer é que vamos ter uma parte mais visual. Mesmo em, em, em certos Aquilo que vai acontecer é que nós vamos poder associar uma imagem ao nosso, ao nosso anúncio. Muitas das imagens vêm por, por defeito do nosso website, portanto, a imagem que melhor caracteriza o nosso website e nós Como acontece aprovamos no, ou não. Quando se constrói anúncios de display com um assistente, ele também vai buscar é automático. É será, é será do género? Não é é exatamente, a mesma lógica, exatamente a mesma lógica. Nós podemos depois aprovar e vamos poder no futuro conseguir fazer upload de uma. De uma imagem Vai ter um nós, impacto nós ter... gigante no, no CTR Sim. e esperamos nas vendas, não é? Sim. Em mobile vai ser absolutamente genial, porque vai ter efeito carrossel, que pois. é algo que as pessoas gostam de consumir. Vai, obviamente, ter impactos em quem trabalha em, em SEO. Já, nós já conseguimos reparar nisso em mobile. A taxa de cliques em anúncios em mobile é relativamente alta em comparação com, com o desktop. Com todas estas interações Isso com as terá a, ver com, com a com a mancha que ocupa uh, no Sim, mobile, não é? Exatamente. E, como tipicamente, uh, espero que o pessoal não me leve a mal, mas tipicamente as pessoas são preguiçosas, uh, elas em mobile têm ainda mais dificuldade em fazer scroll. Então, ok, a primeira coisa que me aparece é um anúncio. Isto e uh, a parte de cultura. Nós durante muitos anos não tínhamos dados móveis, aquilo era extremamente caro, então se só houvesse Wi-Fi nós conseguíamos estar tranquilos com o nosso smartphone. Agora, dados móveis era o que nos traumatizava. Isso ainda se nota hoje em dia. As pessoas têm, quando estão em mobile com dados móveis, elas têm muita pressa de fazer as coisas. Pois, faz sentido. Então, clicam muito mais em anúncios. Pois, até por isso, limite, mesmo assim, normalmente há limite dos dados, embora é, sejam grandes, certo. Portanto, há, há mais urgência, na verdade. É, é. Olha, nesse evento, mais novidades é que, é que queres... Então, coisas que, Sim, o, evento, o evento já foi há algum tempo, já algumas coisas já foram saindo, outras que estão mesmo a sair, uma delas nós também falámos ontem, mas para quem, isto é algo que não vai estar ainda disponível para, para todos os anunciantes, mas vai ajudar, acredito eu, boa parte dos, dos anunciantes, um dos pontos importantes é a exportação de produtos, de serviços, especialmente de, de serviços, e nesse, nesse âmbito, aquilo que acontece é que, Muitas das vezes as pessoas não entram noutros mercados porque vão ter que traduzir os, uh, os anúncios, vão ter que escolher um pack de palavras-chave diferentes e a Google vai uh, ajudar muito nesse processo. aí uh, conseguir traduzir os anúncios primeiro numa forma automática e depois com supervisão de alguém. Nós vamos poder passar a ter os nossos anúncios traduzidos em idiomas, em alguns deles bastante complexos, dentro do número de caracteres, que é outra dificuldade adicional, não é só pedir a localização barra tradução dos conteúdos é eles terem que caber é. dentro daquele E às vezes quando nós fazemos um português retiramos algumas palavras e faz sentido e saber que naquele idioma aquilo continua a fazer sentido. Que, exatamente. Que não que, é algo absurdo. Não é. Pois é, é um excelente. Portanto, a, a equipa da Google Bands fazer a tradução dos anúncios para quem já tiver um orçamento considerável em campanhas. As landing pages temos que continuar a ser nós a traduzir, ter esse Sim. cuidado. Pois vai haver aí, claro, um impacto também importante da, ou, das minhas Ou para o landing estar em inglês, já será minimamente é, perceptível, não é? É isso, é isso, Para a maioria dos mercados, não todos, mas para uma boa parte Sim. deles. Mas, a minha experiência diz-me que é muito, muito importante nós termos os anúncios uh, adaptados à cultura do, uh, de, uma uhum. determinada, de um determinado povo, mas depois na landing de nós vamos ter que tentar ao máximo acompanhar. Então a Google vai fazer aqui vai nos dar uma ajuda muito muito grande nesta nesta perspectiva, mas nós vamos ter que continuar a otimizar as nossas páginas e vamos ter que fazer aqui esse esforço adicional okay. Mas para já vamos conseguir penetrar naquele mercado. Se eu conseguir mostrar um francês um anúncio em francês mas depois ele clicar e, vi, e, e a página estiver em inglês, o resultado não vai ser um é tão bom não vai ser Será tão bom verdade, depois... mas Lá está, mesmo em termos de índice que é o meu principal de foco, não vai ser ainda o bom, mas já temos aqui uma um base partida, muito, não é? muito interessante. Ou pelo menos uma ajuda por aí, depois pode, também haver, pode haver também uma, uma tradução na landing page da nossa parte, talvez com o apoio, dependendo do tamanho da conta Sim. que temos Sim. na Google, Sim. não é? Sim. Olha, já que se toca isto na landing page, uh, quando se fala em fazer anúncios, um dos aspectos que se considera é o índice de qualidade, que vai ter impacto na posição do Google, Sim. portanto, que é tipicamente o CTR do anúncio, uhum. a relevância das palavras-chave e a qualidade uhum. da landing page. Uhum. A qualidade da landing page é muito importante no índice de qualidade e o que é que é. se pode fazer em relação okay. a isso? Aquilo que, está, aquilo que está a acontecer é que tem vindo a aumentar uh, dramaticamente para quem tem mais desafios para poder atualizar uma, uma landing page. Aquilo que contava muito, uh, muito mais do que qualquer outro fator, era o CTR, aliás, nos primórdios do Google Ads não existia índice de qualidade, aquilo que a Google tinha era a multiplicação do Se bloco. De a... de um de qualidade. O índice de qualidade, em termos de ano, eu não sei, mas o índice de qualidade tem cerca de 10 anos, 11 anos, por aí. Okay. Por aí. E o Google Ads deve ter aqui uns 15? Enfim, eles, eles, eles lançaram durante muito tempo esta característica de... O CDR era o índice de qualidade. Okay. ok. E depois é que eles identificaram, ok, vamos ter que acrescentar aqui mais alguns pormenores ao índice de qualidade e hoje em dia a forma de cálculo da posição uh, já não é, nem sequer é uma multiplicação passou a ser uma função que engloba não só o valor que a pessoa está disponível para pagar como o índice de qualidade e o impacto que nós temos com as tensões e outros dados que nós colocamos nos nos anúncios já é uma coisa mais complexa o que faz sentido mas o impacto tem vindo a crescer na sua na sua relevância e é um erro muito frequente não é é Uh, mesmo a quem já está no digital com alguma maturidade, é um erro frequente as landing pages não estarem preparadas, que é ou a velocidade, o mobile, o user experience, ou não está preparado é. para a conversão. É. E lá está. Como é que a Google consegue, um, ajudar, consegue ajudar o ecossistema digital a evoluir? É mesmo colocando estes desafios. Eles começaram a identificar as páginas em mobile, elas, principalmente em mobile, não são muito rápidas. E a experiência que o utilizador quer, é ter, efetivamente, uma página supersónica. Então, como é que eles podem evangelizar ao máximo as pessoas para a importância de ter uma página rápida? E isso, obviamente, que acontece. Outra coisa é tu evangelizar e, ao mesmo tempo, teres impacto naquela que é a tua posição. Porque a Google vai, não é não é uma questão de penalizar. Eu gosto sempre de chamar a atenção para isto. Portanto, em SEO como em Google a Google... Ads, a Google não tem a tendência de penalizar absolutamente ninguém. Aquilo que a Google faz é, vai beneficiar aqueles que cumprem... Para bem as melhores. Exatamente. Exatamente. É, é uma coisa tão simples Existe. quanto esta. Dizendo, mas a Google vai fazer o quê de errado comigo? Não vai fazer nada, vai -te premiar porque tu estás a ter uma página mais rápida e preocupaste-te em identificar com uh, várias ferramentas que existem qual é que é a velocidade da tua página. Ela funciona bem em todos os uh, dispositivos ou não funciona bem e tu vais conseguir trabalhar nisso para conseguir ter um bom score. E a partir do momento em que tens um bom score, essa parte do índice claro, qualidade está resolvida. E se a página ser segura, que a Google também pode dizer, reparem, Portanto, é HTTPS, importante... Https, é... SSL, é... É, é... se houver conversões naquele site, ter SSL é fundamental para o índice Sim. de qualidade, o que vai impactar no preço que vai pagar pelo, pelo clique, não é? é. Uh, como é que as pessoas podem ver se, se está bom ou não o, o parâmetro de landing page, que, como é que o Google está a classificar a sua landing page em termos de relevância, como é que podem ver isso no Google Ads? Okay, então... Eu gosto de pedir por, um, por partes. Eu sou completamente obcecado pelo nisquadrado. Uh, as pessoas todas trabalham comigo. Uh, também já começam a ficar obcecadas uh, pelo nisquadrado. Nós estamos sempre a checar o nisquadrado de todas as uh, de todas as palavras. É algo relativamente simples dentro do tabuleiro de palavras-chave. Nós conseguimos colocar uma coluna com o índice qualidade, ou então colocamos o que em cima agora uma coisa que eu nunca, nunca percebi, o índice de qualidade, por defeito, está desativado em todas as contas da Google, temos que ativar, ativamos hoje, fica sempre ativo. Uh, parece estranho, a Google, à partida, não... Hum, temos que ativar, ou seja, para um utilizador inicial, se, não, se ninguém lhe disser, não sabe, não ativa, deveria estar ativo e devia estar quase a piscar ali e ok, <risos> para quem de qualidade, é. Não sei se isto remonta, se calhar, a, a mais... Com esta nova alteração deviam ter colocada por defeito? Faz sentido, não é? Assim, é um as, as, as colunas e tudo o que é um, reporting sempre sofreu aqui, sempre sofreu aqui vários, vários pormenores. Quem trabalha muito em agência sofre em, em excesso com isto. Nós colocamos as colunas e, de repente, gravamos o set das colunas e ele vai sempre, vai sempre mudando. E nesse aspecto, aquilo que, um, aquilo que é mais, mais simples para o tesouro comum, ou seja, tem um, um pequeno negócio e está a vender através do Google Ads, é mesmo colocar o cursor em cima da palavra elegível. Nós temos a lista da palavra-chave, colocamos o cursor em cima e okay. aí está, ele vai estar, então, sempre, lá, vai estar sempre ativo. Uh, de rare, obviamente devia estar uh, nas colunas e mesmo com o próprio histórico, que é uma novidade que nós, que nós falámos ontem uhum. e que é muito interessante para nós conseguirmos mostraram um cliente, seja ele interno ou externo, que há uma evolução do nosso trabalho no índice de que é o fator mais importante. Mas a partir do momento em que eu vejo o índice de qualidade, eu vou sempre checar se no CDR nós estamos acima da média, se na relevância nós estamos acima da média, e na landing page estamos acima da média. Olhando para estes três parâmetros, se houver algum deles no, que não está acima da média, nós vamos investigar. Acima da média, da vossa média? Acima da média do mercado, okay. é sempre acima da média que o Google vai ter o índice quadrado. É sempre okay. a taxa de cliques prevista face à média, a média do mercado. Dos do meus concorrentes, na verdade. Exatamente. Exatamente. estão licitar para aquela keyword. Nem mais. E a partir daí okay. nós conseguimos ter... Se o desafio for na landing page, a Google lançou... É uma das outras é uma das novidades que também que também temos aqui para, para falar hoje, lançou uma, uma opção no menu que é mesmo de landing page, página de destino. Nós vamos lá e ele dá-nos uh, as páginas para as quais nós estamos a enviar os nossos utilizadores, como é que está em termos de score? Qual é aquele score que aquele landing page okay. tem? A então, hierarquicamente, muito assim. que é entramos na campanha, no grupo de anúncios e depois no subseparador vertical, onde diz landing um page, page, que é mais assim. ou menos em baixo, é. um terço de baixo, aí. Sim. E vê Sim. a landing page e vê os scores como é que estão. Portanto, é muito importante acompanhar esse é. separador, é. não É. é. Ele antes não existia, então nós não tínhamos bem a ideia, tínhamos a ideia que estava uh, em média ou abaixo da média, mas não média sabíamos bem o que é que vínhamos de fazer. E ali concretamente conseguimos perceber Sim, os problemas, resolvê-los e ver o impacto depois no histórico do, do índice de qualidade. Não? É, e mais uma vez, porque é aquilo que eu passo sempre para... principalmente para as, para as pessoas que trabalham mais diretamente comigo, não há motivo nenhum para nós não termos um 10, e com toda a informação que o nos dá, naquilo que provavelmente seria a caixa negra maior, que eram as landing pages, nós, neste momento já sabemos qual é aquele score que o Google está a dar, já sabemos onde é que podemos melhorar, é uma questão de irmos atrás para termos isso, um mês, exatamente pois, pois é, pois é. Olha, a Cláudia Assis a nos acompanhar e ela diz, aquele live que faz toda a diferença, obrigado pela partilha de conhecimento, sempre bom ter este suporte e dicas de quem conhece tão bem o assunto. Muito bem, um abraço para, para a Cláudia. Obrigado, Cláudia. Eu acho que ela já fez as tuas formações. Eu conheço-a <risos> online, já não a conheço presencialmente, mas tenho a ideia que ela acompanha muito o teu trabalho. Muito bem, uh, portanto já vimos aí algumas dicas interessantes, uh, uh, eu gostaria de perguntar-me outra coisa que é, há um, um mito para quem trabalha mais ou menos, vai, quem já trabalha em Edwards existe um mito de que o display não resulta e esse mito tu não concordas com ele, certamente, o que é que tens não. a dizer sobre isso? <risos> é tem muito a ver com também tem muito a atividade profissional não é, é tanto e o search resultado também depende muito do negócio, o negócio é negócios que o search não é, é não é claramente a solução é verdade, não é? É verdade. E, e mesmo antes de nós lançarmos uma campanha de, de search felizmente nós conseguimos logo ter a ideia se ela vai ou não ou não funcionar através do keyword planner existe lá uma existe uma parte da ferramenta onde nós conseguimos fazer uma previsão de investimento previsão de receita caso tenhamos esses dados via analytics que nos vão permitir saber se vale a pena ou não investir naquele negócio. Mas porque nem todos os negócios funcionam uh, em Google. Não, as pessoas não têm que achar que uh, as ferramentas Google são as, uh, são as ferramentas ideais para todos os negócios. Existem negócios que, que não, somente em negócios ilegais não, não vai dar de certeza absoluta para funcionar bem. Um, mas relativamente ao, ao display, o display é, é curioso porque tem muito a ver com a forma como nós medimos. Isto vai fazer uma ligação muito engraçada com a forma com que nós trabalhamos, por exemplo, o Google Analytics. Nós temos uma tendência a olhar para aquilo que é o último clique. E se nós olharmos para o último clique e se o nosso objetivo não for de aumentar a notoriedade da marca, aquilo que nos pode ocorrer de uma forma assim rápida é isto, tendo em conta o valor que eu estou a investir, o número de pessoas a que eu cheguei e o número de conversões que eu tive, não é algo que seja vantajoso para mim. Mas quando nós agarramos e vamos olhar para os modelos de atribuição e identificamos outros modelos que não de último clique, nós vamos ver que o impacto que o display teve em tudo o resto é brutal. Se eu consigo uh, ter um, uh, um brand lift, ou seja, um aumento do número de, de pesquisas pela minha marca, porque eu consegui mostrar muito mais os meus anúncios e depois as pessoas foram à procura da minha marca e a partir daí eu converti, isto tem um impacto muito grande no, no negócio. Isto falando em tudo aquilo que é o um, um efeito colateral de uma campanha de display. Porque as campanhas de display quando bem feitas, quando muito bem segmentadas, elas funcionam muito bem. Uhum. Mas mesmo quando nós olhamos para o último clique e temos aquela ideia que não funciona muito bem, principalmente é que nós abrimos o leque, abrimos o nosso horizonte e começamos a olhar para tudo aquilo que tem impacto no display, nós, ah ok, isto afinal fez com que eu conseguisse uh, aumentar o número de pessoas à procura da minha marca, o número de pessoas que procuram para o meu produto, que eles não conheciam o meu produto. Como é que eu consigo, principalmente produtos inovadores, como é que eu consigo dizer às pessoas que eu tenho um produto inovador? Eu tenho que, tenho que fazer display, vou ter que aparecer... com uh, um no... produto que nós não pesquisamos e compramos por impulso, muitas vezes, não é? Certíssimo, certíssimo. Pois é, claro, eu trabalho essencialmente em, em display com... Há um, há um cliente brutal que eu, que eu tenho, que uh, vende basicamente referências multibanco. E é curioso, porque é um cliente que vende muito mais através de display do que através de campanhas de certos. Curioso. Mesmo campanhas de search, por isso simplesmente de branding, se eu for olhar para a campanha de branding, de brand, estamos a falar de comprar a palavra-chave da marca dele, okay. versus display, display funciona melhor. Nós temos é que agarrar e extrair o máximo proveito. Eu aqui sou curioso, da portanto, segmentação Converte imagem de display do que se alguém pesquisar pela marca dele. Exatamente. Isso é muito curioso. É é um daqueles clientes que tem esta característica, pelo produto de referência em multibanco. Uh, e tem uma marca muito forte uhum. uh, tem uma marca muito forte ainda assim, ainda assim por display nós conseguimos vender muito muito Boa. mais, muito, muito mais. Uh, e aí no display quais são os cuidados que tem uhum. é, nos posicionamentos, ou seja, escolher quais são os sites ou as plataformas nos posicionamentos, uh, uh, resumidamente, são os canais, os canais de YouTube, ou os uhum, vídeos de YouTube, uhum. ou as categorias do site, ou os sites em particular, não é? É isso mesmo. E, e, e aí há um cuidado muito grande nessa seleção, não é? é. é, é ou seja, o segredo, se quisermos, é, é no cuidado da, da, do posicionamento e eventualmente outros critérios cumulativos que se possa colocar. Sim. Normalmente as pessoas acreditam que display só dá para fazer de uma forma. Uh, isso é, há muitos, é algo do passado. Há muitos anos atrás, nós só conseguimos comprar, só conseguimos aparecer com anúncios de display em sites que tivessem aquela palavra. Basicamente funcionava em comprar palavras. Esse também é um dos motivos pelo qual a Google deixou de ser Google AdWords e passou para Google Ads. Neste momento não é uma compra de palavras, é uma compra de audiências, é uma compra de, de pessoas, estilo, forma como as pessoas interagem, querem um, um, um produto. E aquilo que acontece é, aquilo que eu faço normalmente... Eu agarro e coloco palavra-chave, porque eu acredito sempre no poder que a palavra-chave tem no conteúdo da, da página e pessoas com interesse naquele tema. A partir do momento em que eu faço esta primeira campanha, vamos dizer que é uma campanha, é um investimento a longo prazo. Eu faço isto e a partir do momento em que a campanha está a correr, eu consigo ver aonde é que eu apareci, consigo ver quais é que são os posicionamentos. A em que eu sei quais é que são os posicionamentos que funcionam melhor... Mas inicialmente não faço posicionamentos, deixas aberto para tipo, perceber exatamente. onde é que ele está colocado Tipicamente eu não faço logo por posicionamentos. Nós podemos é. ir aos posicionamentos e colocamos as palavras-chave uh, e vamos identificar quais é que são as, os melhores posicionamentos. Uhum. É uma forma, é uma forma mais rápida, mas portanto, muitas coloca, vezes perto... Portanto, colocas palavras-chave só para ver nessas palavras onde é que vai aparecer. Exatamente. Para, para perceber onde é que faz mais sentido depois. sim. sim. Ok. E depois, quando eu tenho a lista de posicionamentos onde é que ele funcionou muito bem, eu vou isolar e vou fazer um grupo de anúncios só para aqueles posicionamentos ou posicionamentos com uma determinada palavra-chave também. E deixas seja. o outro em aberto para comparar depois com Sim. Okay. E muitas vezes até excluo um do outro, que é para não estar a fazer concorrência. Então, eu pois, crio... Não estás, pode estar a encarecer Exatamente. o, o CPC, Eu né? coloco num posicionamento à parte, aquele posicionamento aqueles posicionamentos com aquela... ou aqueles os tópicos com as palavras-chave ou com interesses, maioritariamente eu faço com, uh, com interesses, ele vai sempre uh, evoluindo e vai estar sempre a fazer crescer na minha lista de posicionamentos, okay. com páginas, com pequenos blogs, que provavelmente nós não iríamos encontrar por uma pesquisa por posicionamentos, são pequenos blogs, mas que depois são tão de nicho, mas têm pessoas tão alinhadas com a pessoa que escreve o conteúdo, que converte, converte. muito bem. Boa. E... Uh, em hotelaria, então, isso funciona mesmo muito bem, existem muitos pequenos blogs sobre, sobre viagens, sobre viagens e nós conseguimos descobri-los e parece que descobrimos ali um filão de ouro. Com e, a... e é que se não colocasses keyword, tu nem sabias que esses blogs existem, nunca, nunca irias... E, por exemplo, e se no, no, no posicionante se pesquisasse por viagens, eles podiam até não aparecer, é por não ser especializados em viagens, não? Certo, certíssimo. Portanto, quando nós brincamos com este... É um investimento. É uma, uma boa estratégia, é um, sim. Uma boa estratégia interessante. É um investimento sim, de, sim. ali a longo prazo, mas sim. que funciona muito bem. Uhum. Olha, uh, tinha aqui, teve aqui uma resposta. Temos aqui bastante... Estou admirado ao domingo de manhã. tanta a comentar. Vocês não têm é? o que, que fazer, ao domingo de manhã. Olha, o Paulo Fernandes... Olha Olha. Tu conheces o Paulo Fernandes, está-nos a ver? Senhora. O que é que ele fez? O Paulo Fernandes foi, foi ao, ao, ao, Abraço, o Google, Paulo. ao Google Vision e colocou uma foto <risos> Uh, tem que fazer Paulo, eu não sei se isto é, se é o teu almoço que estás a preparar com uma gafa de vinho da amnésia, belvinho vinho e, e ele identificou, o Google identificou o que é que lá está Ah, porque... sim senhor <risos> O Paulo senhora. Fernandes já agora, ele trata-se muito bem é, ao que parece que ele é um excelente cozinheiro Mas acho, não, acho, ainda não nos convidou para almoçar eu, eu, eu, <risos> eu, Acho que um dia vamos ter que colocar o Paulo Fernandes a cozinhar para nós Não achas que é uma boa ideia? Eu acho que é uma excelente ideia Ele é um excelente cozinheiro e, uh, Entretanto, um, Raquel Tavares Pestana Conheces? É Pestana por coincidência, não é? Creio <risos> <Okay>. que <sim. risos> uh, Ansiosa pela formação de Marco vem em Abril no Porto? Não sei se é a ateliê da Google ou outra formação que tu okay. tens agendada. Uh... Ok, tenho aqui o Jorge Castro, ok, diz que já vai começar a aplicar as dicas SEO nas imagens, aquela que disseste, diz que Boa, vai já aplicá-las. A Cláudia Assis diz que já fez uma, uma, uma formação no Google Atelier contigo, mas quer fazer uma formação mais aprofundada. Portanto, okay. vais ter que arranjar mais um fim okay. de semana para marcar as formações. <risos> Exato, <risos> okay. minhas formações de sábado e domingo. Uhum. Olha, ainda sobre o Google Display, portanto, essa dica é bastante interessante. Uh, anúncios no YouTube, seja anúncios do YouTube uh, não vídeo ou anúncios de vídeo. O que é que tu pensas sobre isso? Resulta bem? O que é que tu gostas de fazer? Fazer anúncios em vídeo no YouTube é um bom investimento, ou seja, em Portugal é relativamente barato, tu recomendas. Há algum truque em particular que é fazer anúncios só para pesquisas no YouTube ou vídeos relacionados, ou skip ad também achas que é uma boa ideia, depende de como é que for feito. Uhum. Uh, e também anúncios visuais, como imagens, que podem aparecer no YouTube. O que é que tu pensas destas hipóteses? Então, de, todas, de todas as hipóteses em, em YouTube, aquela que eu mais gosto é mesmo TrueView. É só poder fazer skip ao anúncio, passados os 5 segundos. Aquilo que acontece... E o utilizador não acha chato, esse anúncio? É. É verdade que... Também depende do anúncio. É verdade que... E da, e da segmentação que estamos a fazer, não é? É verdade que acha. É verdade que os anúncios do YouTube não são vistos da melhor, da melhor forma pela maior parte dos utilizadores. E honestamente, na maior parte dos casos, não tem a ver com a plataforma do YouTube. Tem a ver com a segmentação que é feita. Se eu faço uma segmentação hum, para alguém que não cozinha, por exemplo, a falar de Knorr, okay? é provável que a pessoa fique mas nem sequer na vida comprei Knorr, não gosto de Knorr, não faz sentido eu estar a ver um anúncio da Knorr. Agora, se nós segmentarmos muito bem e o, o YouTube... Os anúncios do YouTube, nós conseguimos segmentar. Por exemplo, escolher um vídeo em particular que fala sobre uma receita que ela recomenda ao que Certo. Exemplo, não é? isso, já, isso já faz todo sentido. E depois, é que isto tem dois efeitos. Tem um efeito negativo para o utilizador, tem um efeito negativo para a marca. Pois porque é. a marca também... Okay, Desgasta, no, chateia, não é? Claro, isto não faz sentido. Mas porque é que as pessoas, na mente do utilizador, nós como estamos muito focados, nos, focados no digital, não temos esta percepção, mas a maior parte dos utilizadores não entende como é que isto funciona nos bastidores. Então, para eles é alguém da Knorr que está a fazer aquilo, e pois, isso não faz é, sentido para eles, é. então já não gosto pois da é. Knorr porque a estamos sempre aqui a chatear, e pois. o desafio é quem é que está por trás a fazer aquilo, provavelmente não é a, a Knorr mas eu sou super, hiper, mega fã de anúncios de YouTube, especialmente os anúncios de TrueView, na verdade, a maior parte das pessoas pode não não saber isto, vou aproveitar este este bocadinho para passar esta esta mensagem nós nos anúncios de trvio nós só pagamos se o, se outras visualizar o vídeo até ao fim ou pelo menos 30 segundos do vídeo caso contrário nós não pagamos absolutamente nada ou se ligar não é Pronto, se, ou então nós caso contrário nós não pagamos absolutamente nada que é, é bom para é genial é, é genial, pois, é genial foi, foi para passar as a marca Existem vários dados estatísticos que indicam que, por exemplo, em Portugal está próximo dos 90% de pessoas que faz fazem-se para o anúncio. Ou seja, que... não pagaste. Exatamente. Portanto, nós daqui temos muita, uma, uma franja muito gira de visualizações que não são pagas. A maioria, 90%, não é? 90% das visualizações nós não pagamos. Nós temos é que aproveitar bem os, os, os isso, 5, é? 5 segundos é que aproveitar os 5 segundos faz toda a diferença eu lancei uma eu, a, equipa, a minha equipa no Cristiano, nós lançamos uma, uma campanha com, para promover os hotéis do, do Cristiano Ronaldo no mercado do Reino Unido eu posso-vos dizer que o, o, custo por o custo por visualização ficou por 2 cêntimos nós estamos a falar no mercado do Reino Unido que é um dos mercados mais... baratíssimo curtidos. baratíssimo, não... até para Portugal é barato Sim, em Portugal consegues com um sentem de uma forma super, super tranquila. As minhas dicas são logo no, no início do vídeo, logo as pessoas podem não estar com som, mas elas vão ver o nosso logotipo. Voz off, porque elas podem estar com som, mas abrem uma nova janela, então podem, podem começar a ouvir logo o logo da nossa marca, tagline, o que é que nós nos queremos destacar e a humanização no vídeo. Se nos primeiros 5 segundos eu tiver uma pessoa, aquilo vai gerar... No, utilizador, então, se o no sentimento sou <risos> <Só> o Ronaldo <risos> que é, é o exemplo que, da nossa campanha que funcionou melhor nós chegámos a 1.3 milhões de utilizadores só com anúncios e eh, lá está a maior porcentagem das, das vezes nós não pagámos absolutamente nada foi um investimento muito muito baixo mas teve um impacto brutal naquilo que são as vendas e a notoriedade da marca do, dos nossos hotéis relacionados com, com o Ronaldo do Youtube já para não dizer que é o futuro quem não estiver no YouTube... Ou seja, alguém que neste momento, momento não esteja a fazer anúncios no YouTube está a perder uma grande oportunidade, Está não é? a perder uma grande oportunidade. Ainda por cima, eu, daquilo que existe de portfólio de publicidade, eu conseguiria juntar, em termos de preço, em termos de preço, eu conseguiria juntar duas... Para mim, existem dois grandes canais que têm preços bastante baixos para o alcance que têm. São os, os anúncios de story do Instagram estão muito baixos também e, e anúncios de YouTube que na minha opinião estão ainda mais baixos então são duas plataformas que nem estão muito baratas obviamente que quanto mais players é entrarem para agora exatamente é, eu também mas do YouTube e também, anúncio, há muita resistência do mesma razão que há muita resistência por exemplo em criar um canal do YouTube para uma marca a maioria das empresas não tem não tinha 5 anos e hoje não tem ou seja, pensam em criar um vídeo through view, mas pensam, ok, mas como é que eu vou fazer o vídeo, como é que eu vou ter ideia, como é que eu vou fazer storytelling? Há muitas barreiras, não é? Para se pensar, mas, mas tem que se pensar, tem que se mas fazer, tem, não é? Mas tem que se pensar, vai haver uma... Nós muitas vezes funcionamos quando... Só, só começamos a funcionar quando já não temos nenhuma outra hipótese. Aquilo que vai acontecer é que hum, nós não vamos ter nenhuma outra hipótese a não ser estar no YouTube. Nós vamos ser obrigados a estar no YouTube porque é o segundo maior motor de busca do mundo e provavelmente vai ser o maior motor de busca do mundo. Os miúdos mais novos não têm paciência para ler. Eles querem aprender as coisas no YouTube, eles querem ver e ouvir e fazer logo naquele momento. Então não têm paciência para ir a um motor de busca tradicional, fazer pesquisas e ler texto ou ver aquele vídeo. Eles querem vão diretamente ao YouTube. Então eles passam, passam completamente esta esta barreira do... Hum, do Google, ou do Bing, ou do quer que, do que quer que seja. Então, se nós não tivermos isso não tivermos conteúdo para o utilizador, principalmente vamos deixar de ter tráfego nos nossos websites, vamos ter, já de ter pessoas a consumir os nossos conteúdos. Então, é mesmo fundamental existir vídeo. Nós já estamos ligeiramente atrasados, eu também contra mim falo, que, como estavas a falar há pouco, tenho muito poucos vídeos. Uh, sei da importância que eles, uh, que eles têm, sei o que é que vem aí, vê-se... Claramente no, nos Estados Unidos, o que é que acontece? Minutos entre os 0 13 anos, não pesquisam no Google, vai tudo diretamente para o YouTube. Portanto, não há, não há aqui margem para erro. Temos que ir para o YouTube. Temos que ir para Produzir vídeos e fazer é, anúncios. Não vai dar uh, eu, eu, eu faço anúncios no YouTube já há algum tempo também. Uh, e, de facto, o custo é baixo e traz muitas visualizações. Eu, neste momento faço campanhas de YouTube, tenho campanhas só de remarketing até. Uhum. Ou seja, as pessoas que visitam o meu site, depois quando for YouTube veem o vídeo. Um, e, e de facto estou satisfeito com os resultados. É. funciona muito, muito, muito muito bem. É. Uh, o, o Dani Ribeiro tem aqui um comentário diz que as histórias do Instagram se estão a converter bem ou são melhores para a notoriada da marca? Eu diria que são bons para as duas coisas, vão para a porque é muito barato. Um, por exemplo, se calhar com um euro conseguem um alcance para aí de 5 mil pessoas, o que, o que mesmo no Facebook, no feed do Facebook, consegue muito menos, uh, ou seja, é bom para a notoriedade, e se for bem feito, pode-se depois medir as conversões, não é? Pode ser, pode ser muito bom também. É provavelmente dos meios de display mais baratos, mais, mais barato que rede é display da Google. Sim, sim, não é? sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, sem dúvida. É, um, é uma excelente jogada. Portanto, olha, então temos... Para ti, então, o que tu gostas mais é mesmo o skip ad, o, o anúncio. Também porque no mobile é o que chama mais a atenção, não é? é? é. Os, os vídeos relacionados já aparecem por baixo, portanto já fica mais, mais, escondido, mais escondido, não é? Mais escondido. Ok. Um, e em relação a anúncios certos? isto Estás a falar isso também me fez lembrar uma outra coisa que é uh, o Waze, que muita gente desconhece, uhum. que é uma plataforma que foi comprada pela Google, Google há um ano ou dois, não é? E é possível fazer anúncios no Waze. É possível fazer anúncios no e Waze. E é uma boa Mas jogada é. também, não é? É uma excelente jogada. Tenho, já tive um, um cliente no passado com, com o Waze que teve muito sucesso. Tenho atualmente um, um cliente que tem ainda muito, muito, muito sucesso com, com o Waze. É uma forma completamente diferente, mais fun, mais descontraída de fazer de fazer anúncios, um, inclusive nós estamos a, a tentar apresentar uh, propostas para quem tem por exemplo parques de estacionamento, uh, é, uma, é uma coisa muito gira, as pessoas a maior parte das vezes estão paradas não querem, não têm onde estacionar o carro e aquilo Começar eu não conheço a, a zona, apitar. não sei onde é que eu estaciono, Sim, eu tenho visto muitos anúncios, portanto, já agora o Waze, para quem não utiliza, é o, Google, é o concorrente do Google Maps, Maps. mas foi comprado, <risos> foi comprado pela, pela Google, portanto é provavelmente a melhor aplicação de, de GPS, a mais interessante, é tipo uma rede Sim, social é, de, de GPS, é, é, é o tempo Tem, de em tempo real, é, é, é espetacular. E tenho reparado, quando abrando ou quando paro, aparecem anúncios. Tenho reparado muito ultimamente, nos últimos meses. Sim. Muito. Uh, e portanto, e tu tens tido uma boa experiência que é interessante apostar? Sim. Será que... que um dia, sendo da Google, um dia vai ser possível eu fazer através do Google Ads anúncios para o Waze? Canalizar o vai, vai ser possível, vai ser possível voltar vão estar integradas, tu vais conseguir logo poder, vais conseguir logo dizer que queres fazer para o Waze e vais fazer, obviamente, tal como nos dias de hoje campanhas específicas para para o Waze, para Waze sentido, que vais. porque vais ter que sempre dizer qual é que é o raio onde é que tu queres aparecer, vais ter que localizar os, os teus pontos hum, mas é uma, é uma ainda por cima é divertida de, de, utilizar, de usar, pois é, pois é. tanto como do lado do anunciante, como para o utilizador, uhum. não é algo que chateie, porque a pessoa, olha, Não, até é algo, até que, é algo que, obrigado, tipo, exato, sim, é mesmo <risos> isso que tem esse efeito. Anúncios bem feitos são isso, olha, obrigado por este anúncio, vou clicar, é, não é? é, é anúncios é, é, bem feitos é assim. É. Olha, e na rede search, portanto, anúncios em texto no Google, uh, que erros frequentes é que tu vês mais? Uhum. E, que, e que dicas é que tu queres deixar? Então, em, em, anúncios, em anúncios em si, no texto, mesmo anúncios em texto, a maior parte das vezes as pessoas não, col não colocam aquilo que é uh, o apelo à ação. E isso vai sempre dificultar, vai sempre dificultar o, um, o vosso CTR. Isto é a psicologia web pura e dura. Se nós exames à pessoa num anúncio para ela fazer algo, a verdade ela o fazer aumenta exponencialmente. Então, nós temos tipicamente que, que o fazer. É normal também via da, da preguiça as pessoas não não escreverem pelo menos três anúncios. Nós temos uma vantagem genial com o Google Ads. Nós colocamos três anúncios, eles vão ser mostrados e nós vamos conseguir saber de uma forma científica, não com base no axómetro, qual é que é, daqueles três, o melhor anúncio? E a partir daquele anúncio, nós começarmos a melhorá-lo, a melhorá-lo, a melhorá-lo. Uh, foi a partir daí que eu fiz a minha framework de anúncios. Eu tenho dois, três anúncios que eu sei que efetivamente, funcionam sempre muito bem, feitos daquela forma, e que eu estou sempre ainda assim a melhorá-los, porque eu o envio para o mercado. Quando eu, tu recomendas né? as variações de anúncios, no grupo de anúncios ter uh, pelo menos três, achas três anúncios, uh, chega para testar, não é? Sim. Para começar, não é? Sim. Ou se ter e... mais, mas... E depois, e depois, a partir do momento em que eu quando falo em fazer três anúncios, o pessoal fica muitas vezes chocado. O ia fazer três anúncios por pessoas... Mas o outro e mudar o título, não é? E, exatamente, são coisas... é muito importante o que tu acabaste de dizer. São são pequenas alterações. Não? A ideia não é mudar o anúncio de forma total. Até Tem porque, caso não conseguimos fazer o teste, que é que, qual é que foi a variável... Basta que, o título. Basta mudarmos pequenas coisas, não apelação Compre já, compre ou compre agora mesmo. Qual deles é que funciona melhor? Okay? Fazemos os três, levamos e no mercado vai ditar qual deles é que funciona. E o facto de funcionar funciona... mais no mercado assim não quer dizer que no outro mercado, mesmo o mesmo idioma, funcione melhor. A não. parte cultural influencia muito. A parte cultural é, é, é, é genial. Eu costumo dar muito este exemplo na, com base naquilo que eu conheço do, da hotelaria e... Hum, e basicamente, em todas as palestras que eu, que eu dou falo desta situação que é muito curiosa. É, não sei se tens esta, esta noção, mas as, as mulheres portuguesas têm muita dificuldade em reservar um quarto hotel sem ver as fotos da casa de banho. É? Ok. É, é, é, é muito engraçado este este pormenor. O que é que é também, ao mesmo tempo, engraçado? As mulheres as americanas têm muita dificuldade em reservar um quarto hotel sem saber se têm menu de almofadas. menu de almofadas? Nem sabia que isso Elas poderem escolher em que almofada é que vão, é que vão dormir, okay. o que faz com que... Em Portugal isso existe? Existem, existem menos muitos hotéis com menos de almofadas. O que é que é o menu de almofadas? É tu podes escolher se queres uma almofada mais alta... Mas que elas, mais estão, alta, elas mais estão lá, mais lá disponíveis e escolhes ou traz-te mesmo Não, um menu? Ou é um é um pede a sobremesa, pede a é, almofada? Exatamente, é, é um menu mesmo com o menu de sobremesa. tem é um que ter esse menu 20. para te trazer então? Sim, okay. sim, sim. Okay. mas tu podes... lá está. Mais do que ter no menu é poderes saber que podes escolher a palavra onde, olha, onde vais bem. dormir. Boa. O que é que é curioso? A reação das pessoas. As mulheres portuguesas, quando eu digo isto, elas identificam-se, é mesmo verdade, uh, elas provavelmente é. nunca tinham pensado sobre isso, mas se não houver falta da casa bem, elas não reservam. Um, o que é curioso. E quando eu digo isto e depois digo que as, norte, uh, as americanas não reservam sem haver os menores almofados, acham estranho. O que é que acontece? Uma americana, se eu dizer que as portuguesas não reservam sem ver falta de casa bem, acham estranho. A parte cultural é mesmo importante, a forma, aquilo que nós passamos no, uh, num anúncio faz toda a diferença. porque Nem todas as pessoas querem a mesma coisa, nós, portugueses, queremos uma coisa, os alemães querem outra, os franceses querem outra. E só, só sabe isso quem vive lá, ou quem está na, inserido naquela sim, comunidade, sim, não é? Sim, é muita parte cultural e é preciso falar pois com é, muitas é, pessoas e é muito bem. Por isso é que um, também uma coisa que falámos ontem foi a parte do call center ajuda precisamente a perceber as necessidades do cliente, o que, é que, é que, que é que ele pergunta, não é? é. Nós damos, muito, nós damos muito apoio damos call center. O call center por telefone pode ser por chat, também, também ajuda a sim, perceber o claro que é que o que que cliente sim. quer. claro que sim. Já agora, o chat, ter um chat, eu penso que no vosso site também tem, no Pestana também sim, tem temos chat. Sim. Tem impacto muito grande nas conversões, hum, não tem? Tem, tem. É, e dá para, ainda por cima, a evolução vai ser para hum, os robôs. E é, só o facto de nós vermos o que é que vem aí é muito, muito engraçado. Os robôs eles ainda não estão preparados para dar resposta, uma resposta uh, uma boa, resposta, uma boa né? resposta, mas cada vez mais se vê aquilo que são os treinadores dos robôs, porque hoje em dia quando tens um assistente a responder uh, a um cliente, ao mesmo tempo há um robô ao lado, vamos imaginar esta imagem, um robô ao lado que a está aprender. a aprender uh, e depois tu vais deixar o robô dar a resposta e aquilo que vai acontecer é que o assistente em vez de dar, a resposta vai aprovar ou não vai aprovar e vai modificar. Hum, Portanto tem okay. que modificar, o robô vai aprendendo. Hum. Até que vai chegar a um ponto em que ele vai ficar autónomo. E é muito difícil viveres nesta era em que isto está a acontecer e daqui a algum tempo uh, vais ter uh, chats com, com a um palavra? valor se calhar acessível um, e nós estamos no café a comer, uns, a comer um pastel nacional café. <risos> e vamos, vamos, estar, vamos estar tranquilo e roubou ali a dar resposta para nós. Olha, o Duarte Rego pergunto, Duarte Rego de, dos Açores São Miguel Duarte, conheço-o pessoalmente. Eu, não, eu acho que não conheço o Duarte pessoalmente, mas ele, ele já me pediu outro dia para ir a São Miguel. É, é, eu... é, é espetacular, já, fui, já estive lá com ele e levou-me a almoçar a um, um, um restaurante espetacular, uma excelente pessoa. Uh, Duarte, ele de certeza que tem o teu livro. Aposto que tem o teu livro. <risos> Ele pergunta, uh, Marco, os testes AB deverão ser feitos para o mesmo público? Ou seja, eu penso que ele está falando dos testes AB dos anúncios, uhum. uh, e portanto ele pergunta se, se devemos meter para o mesmo público. Sim. Uh, é verdade. Nós temos aqui um... Mas agora esta pergunta pode-se aplicar a outras coisas, não é? Também. Sim, AB. sim, sim, sim, sim. Eu sou super fã dos, dos testes AB. Principalmente pelo facto de trabalhar com mercados como os Estados Unidos. Ou seja, tu recomendas, tu, uh, recomendas uh, manter todas as outras variáveis constantes, não é? Sim. Tudo que na economia se chama sete páricos, não é? É. Muda uma, uma variável de cada vez para conseguir perceber. É, nós, nós, nós, é. nós podemos fazer muitos testes de saber, muitos testes AB, mas são muitos testes AB em que mudam uma única variável. Ou seja, nós podemos fazer 14 testes AB num dia. Mas não são 14 testes AB que naquela página mudam 14 coisas. É completamente diferente. O que é que vai, o que é que vai pois acontecer? Depois existe um outro... Desculpa interromper. Pois já a Google lançou o Google Optimize para fazer o testes. test, mas isso já, já é outro campeonato, não é? Sim. E, e, e estamos a falar de landing pages, Também são todos diferentes. Mas, olha está, é, é um excelente... exercício por parte da Google... Depois, o Google Optimize, eu sou extremamente que gostas do Google Optimize? Eu, é eu adoro o Google Optimize, nós trabalhamos muito com o Google Optimize no, no Pestana. Isto tem a ver com a, com a necessidade, que é uma necessidade que como ainda não chegou a, a Portugal, nós ainda não estamos a trabalhar muito nisto, mas lá está, é como o, o YouTube, vai chegar o ponto em que as pessoas vão ficar completamente desideradas, vão estar obrigadas a, a fazer isto, a, a fazer testes AB. O que é que acontece? Em Portugal, os, uh, os anúncios ainda são relativamente baratos quando comparas o valor em Portugal com Estás o valor... Estava a falar do search. Sim, no, neste, neste caso estou a falar de tudo comprar a mídia okay. em Portugal ainda é barato pode ser uh, Google Ads pode ser um, Facebook, tudo acaba por ser barato quando comparas com outros, com outros mercados em que é que outros, nos outros mercados o que é que está a acontecer? uma necessidade brutal das pessoas fazerem testes a porque elas não podem investir mais do que já investem, caso contrário, nem sequer chegam ao break-even, e são Sim. obrigados a fazer testes a para aumentar brutalmente a conversão. Pois. Que é algo que nós não fazemos e que se nós fizéssemos, com os valores baixos que temos, conseguimos aumentar a rentabilidade uh, brutalmente, podemos ficar, ficar seguros de mais, uh, mais novos. Então, é algo que eu aconselho. Eu não mudo nada, ou seja, não faço para públicos, para públicos diferentes. Eu, por isso, faço testes em tudo. Seja testes em landing page, ou seja, testes em, em anúncios. Eu vou sempre fazendo para as, mesmas, para as mesmas audiências. Claro, nós depois podemos fazer anúncios específicos para cada uma das audiências, que é outra das grandes novidades que a Google tem. Eles cada vez mais... Querem tirar a parte, e, e eu também sou apologista disto, de parte das palavras e ir mais para o tipo de pessoas, o que é que as pessoas realmente querem, uh, querem fazer uhum. e, um, ou querem, querem adquirir. E cada vez mais está a evoluir para aí. Já con nós conseguimos criar audiências para pessoas que pesquisam por um, chocolate, mas pesquisam por chocolate: são mais homens, mulheres, são casados, são solteiros, uh, têm, uh, têm filhos. Eu consigo fazer, criar audiências para tudo isso, colocar em observação e depois segmentar, fazer algo só para elas, aumentar o, o valor para esse tipo de Comparando com, com o Facebook, a, a, a rede de display. Portanto, no Facebook há um grande, uma grande, grande detalhe no, uh -huh. na segmentação. Uh, na rede de display não existe tanto detalhe não tem informação não informação de comportamento das pessoas mas por outro lado tem outras coisas que no Facebook não tem o que é uhum. que podemos na rede display o que, é que podemos utilizar uh, que, que é um ponto forte no Google e que não é no Facebook a rede display enquanto no Facebook estás a fazer para um único site obviamente que é um site uh, fantástico tem milhões e milhões e milhões de, de visualizações e o que acontece na rede display que tu consegues um, está presente em muitos sites, portanto, abres claramente o leque de opções. E fora do de Facebook, opções. há muita gente que não está no Facebook, não. Certo, no Facebook, para Instagram. Certo. Que não está, ou, que não, ou não ou está que, naquele momento. Não é, ou não está naquele momento. E nós conseguimos chegar a muito mais pessoas, conseguimos chegar a sites com muito prestígio. Eu consigo, sem falar com ninguém, por exemplo, da RTP, aparecer com anúncio no site da RTP e isso traz prestígio para, para a marca que nós, uhum. que nós temos. E lá está. Apesar do nível de detalhe não ser, não ser tão tão grande, principalmente em termos de género. Mas tem, idade, mas tem evoluído nos últimos tempos, não tem? tem. O detalhe que tem na segmentação. Tem evoluído muito. Dos interesses Eles, que as pessoas têm, por exemplo, não é? É com base nas mercado. pesquisas que têm feito também. Não é? Nas pesquisas, sites que, que visitam, sites onde fizeram uh, compras anteriormente. Uh -huh. Portanto, há, uma, há uma parte que é os interesses, eles são divididos em dois blocos. São os interesses por afinidades e os interesses de quem está no mercado. Também okay. as afinidades são para pessoas que... É para gerar notoriedade de marca. No mercado é mesmo para a conversão, pura e dura. Se eu quero... Se alguém está no mercado à procura de comprar uma casa e eu fizer uma campanha de display para pessoas que estão à procura de comprar uma casa, a probabilidade de eu conseguir ter sucesso é extremamente elevada. E, se, principalmente, se eu cruzar esse interesses com pessoas que estão a visitar sites de onde uma se vê imobiliário, Porque tem a mesma categoria de é. que pessoas que estão à procura de, de imobiliário. Portanto, se nós não o facto de juntarmos esses, esses dois pontos, uh, logo aí tu tens. Uh, Enquanto um no Facebook brutal. não conseguimos, pelo menos dessa forma, uh, saber essa procura proativa. É, no... A pessoa está num site, imagina, a pessoa está num site de uma imobiliária nós sabemos que ela quer comprar uma casa, sabemos onde é que ela quer comprar a, a casa, fazemos aquela localização e vamos mostrando uh, o anúncio, portanto, uhum. é uma coisa Olha, e ainda no, no, em campanhas certes, um, há uma função mais avançada que é a inserção dinâmica da palavra-chave no anúncio, que consiste uhum. que a pessoa, consiste que a, a própria palavra-chave uh, seja inserida no anúncio. Tu recomendas? Recomendas mesmo quem, quem utiliza a palavra ampla, específica ou exata, ou em alguns casos em particulares? Qual é a okay. tua... Eu, eu tendo a usar uh, a inserção dinâmica de palavra-chave em, uh, em todas as minhas campanhas. Uh, em todos os meus anúncios. Todos os anúncios é, têm, é, é, não, não tens é, alguns que não, que é não muito é muito, raro, é muito raro eu ter, eu ter anúncios sem, uh, sem inserção dinâmica de palavra-chave. Porque aí, lá está, é uma forma de... Num grupo de anúncios, se eu tiveres três palavras que são, efetivamente, relacionadas... Vamos imaginar, eu tenho uma... Voltando um peitos, bocadinho atrás... Uh, embora isso varie muito de acordo com, com a atividade, mas o Google recomenda 20 palavras-chave por uh, campanha ou por grupo de anúncios. Uhum. Uh, achas que é um bom número? Deve-se ter mais? Deve-se colocar exatas e ter menos? O que é que tu pensas sobre isso? Okay. Para, antes da inserção dinâmica. <risos> sim, sim. É, olha, se calhar vamos entrar num tema polémico, mas, mas que, que é giro, porque eu gosto, eu gosto muito deste, deste desafio. Eu gosto de trabalhar com uma palavra-chave por grupo de anúncio porque como o meu foco é o índice de qualidade, há uma há um ponto que eu nunca me posso esquecer que é a relevância. Para eu ser 100% relevante, para eu ser 100% relevante, eu tenho que garantir que o termo que eu estou a comprar, vamos imaginar, computador portátil. Estou a comprar a palavra ou estou a levar com leilão computador portátil. Quando um o utilizador pesquisa no Google por computador portátil, eu vou ter que garantir que no anúncio aparece pelo menos uma vez computador portátil. Aí okay? A pessoa está procura daquilo, eu vou -lhe mostrar o anúncio. A pessoa clica no anúncio, ela vai ter que entrar numa landing page que tenha apenas e só computadores portáteis. Não vai ter absolutamente mais nada. Se eu agarrar e começar a adicionar várias palavras-chave ao meu grupo de anúncios, o meu anúncio tende a não ser relevante. Porque eu não vou ter no meu anúncio uh, as palavras-chave que a pessoa procurou. Não, ou não vou parar para o landing page que a pessoa procurou. Daí o facto de eu usar tanto a inserção dinâmica de palavras-chave, que eu posso ter duas, três palavras-chave, quatro palavras-chave que são sinónimos e a landing page é a mesma. Okay. Um exemplo, vamos, vamos imaginar um, um, que eu quero promover um, um curso de Photoshop. Okay. Que eu não quero uma nada de Photoshop. Okay. <risos> um, é só o título de exemplo. Eu tenho uma landing page para o curso de Photoshop e eu vou utilizar nesse, para, para efeitos de SEO e para efeitos de Google Ads vou colocar lá Curso Photoshop, workshop, workshop de Photoshop, um, Formação de Photoshop. São, uh, são três termos de, de pesquisa. A landing page vai ser exatamente a mesma. No meu grupo de anúncios, o que é que eu faria? Eu colocaria essas três palavras-chave, inserção dinâmica. A pessoa pesquisa formação Photoshop. No anúncio vai aparecer formação de Photoshop, ela clica, há como uma landing page que fala da formação de Photoshop. Um, a mesma coisa para o curso, a mesma coisa para o workshop. Então, ficava logo arrumado, ficava 100% funcional, não havia... Falta a de dinâmica, mas também podias duplicar o anúncio, porque tens poucas palavras-chave. Mas poupa-te algum trabalho poupa, por isso. Exatamente, poupa-te algum okay. trabalho. Agora, eu nunca poderia misturar, uh, naquele grupo de anúncios, o curso de Photoshop com o curso de Illustrator. Porque a landing page já ia ser diferente, já não ia ser 100% hum. relevante. E no anúncio já não ia ser... 20 palavras-chave, uh, tipicamente, vai-te arrumar completamente para fora de pé. Mas o realmente seria um produto diferente, mas por exemplo, se fosse curso de edição de imagem, que já seria aqui, sim e não, não é? Sim, se não existir uma landing page específica, se não existir uma landing page específica para edição de imagem, eu poderia no conteúdo dessa página colocar edição de imagem e conseguiria aproveitá-la, okay. mais ou menos com o Keyword okay. Agora, se houver uma landing page para vender um curso de edição de imagem, aí já não, okay. não faria. Ok, portanto a tua estratégia normalmente é poucas keywords, muito específicas para um grupo de anúncios, depois eventualmente duplicas aquele grupo de anúncios, alteras o anúncio, alteras as keyword e eventualmente outra landing page se aplicável, sim. não é? Sim, e se não houver sinónimos, eu trabalho com uma só palavra. A maior parte dos meus grupos de anúncios só tem uma palavra e, e é isso que me permitem estás, ter... A estás a, a falar com volumes? volume, isso seria aplicável ali em Portugal, mesmo em volumes relativamente pequenos, abaixo de mil pesquisas por mês, farias sim. isso também? Sim. Sim. Okay. sim, sim, sim, sim. É, são raro, é muito raro o grupo de anúncio que eu tenho com, com mais do que 5 palavras um, e eu acredito que é também muito por causa disso que é raro eu não ter uma um inseguridade de 10. Okay. É muito nesta aposta de poucas palavras, uh, mas muitos relevantes. grupos de anúncios para eu ser 100% relevante. Daí tu dizes que é polémico porque o próprio Google recomenda as 20 palavras-chave quando cria a campanha. Né? Okay. Certo. E isso vai um bocadinho ali ao lado daquilo que é uma inseguridade. Okay. E como a minha obsessão é o insegurado em, em Google Ads, forma. foi a forma que eu encontrei de ter praticamente sempre 10. Ok. E existe uma outra opção de, no próprio anúncio, que é a possibilidade de podermos colocar uma campanha, um contador, um contador decrescente, não é? Que também pode ser uma boa jogada. É, é brilhante. Uh, campanhas como Black Friday, uh, campanhas de últimas horas, a pessoa faz a pesquisa e aquilo automaticamente diz. A campanha termina em duas horas. O sentimento de urgência é algo que facilita muito a conversão, aumenta brutalmente a conversão. Então é efetivamente muito, muito interessante e muito importante nós, nós brincarmos com, com, esses, com esses efeitos. Eu sou viciado nessas pequenas brincadeiras e gosto de adicionar muitas, muitas brincadeiras aos meus anúncios. Enriquecem muito os anúncios, tem ali a parte de psicologia web, a pessoa fica, uau, isso tem mesmo que. Tem mesmo, tem mesmo que fazer esta ação agora, porque está quase a acabar a, a, a promoção. Uhum. Olha, o, o, a, o nosso tempo está a acabar. Uh, aliás, é, o, passa sim, um já passa, portanto, haveria muito a falar sobre, sobre, sobre estes temas, portanto, isto é mesmo, enfim, pela rama quase, agora <risos> falamos aqui algumas coisas muito concretas, muito específicas, mas eu gostaria também contigo falar de falar duas coisas. Uma delas é sobre o Atelier da Google, portanto, é um projeto que já estás envolvido há cerca de dois anos. Uhum. Portanto, para além de trabalhares no grupo Pestana e teres uma, uma agência, uma equipa, uh, colaboraste com o Google já há vários anos. E essa atleta da Google é um, é um projeto fantástico em Portugal. No fundo é formação é formação gratuita, que uhum. disponibiliza durante 3 dias, uhum. com três formadores, tanto tu és um deles. Um, como é que tem sido essa experiência e o feedback que as pessoas têm dado? A experiência tem sido fantástica. Eu entrei no digital logo desde o início e ainda antes de fomos assinar aquelas, tive que assinar aquelas coisas NDAs para ninguém saber que existia o digital uh -huh. na, na Google tive que, fui a Madrid um, fui a Madrid ver como é que funcionava o ativo tem em Espanha a ideia do estou desenvolver desde o primeiro dia uh, no uh, no projeto e depois a Google foi construindo o resto da da equipa um, é um projeto que é, é fantástico, bem para combater a iliteracia digital e nós temos... Isto gente, ocorre em mais países, não é? Isto ocorre em mais países. E, uh, já, e já começou antes em outros países, antes de ir para Portugal, Sim, não é? sim, sim. sim. Uh, Espanha teve um sucesso brutal, isto começou no, no Reino Unido, uh, depois a Grécia, a Alemanha, a Espanha, a Espanha teve um resultado fantástico, tanto que uh -huh. eles têm depois várias gamas de ateliês tem ateliês mais avançados okay. o nosso o nosso em Portugal é, é mesmo para quem está a iniciar nós obviamente que quando puxam por nós damos ali algumas dicas mais avançadas okay. mas aquilo é algo mais uh, mais superficial para dar a conhecer tudo aquilo que existe as oportunidades que existem no, uh, no online como é que nós trabalhamos em termos de SEO redes sociais analytics e não é só focado em Google fala em outras coisas além da Google sim, fala-se em Facebook, Instagram uh, e-mail marketing fala-se de marketing, mobile, digital. É marketing digital é um curso de marketing digital não é um curso, de, não é um curso Google aliás, um, no curso inteiro Google Ads é um curso de 3 dias Google Ads, nós falamos duas horas e meia, 3 horas não, portanto, logo okay. isso vê que não é, o, é, não é para aí, é mesmo pela necessidade que existe existe de um, formar profissionais na área vão existir mais oportunidades de emprego do que pessoas para para poderem trabalhar no, no digital. Então se, se eu não tivesse esta capacidade de fazer o que está a fazer agora, que é formar cada vez mais pessoas, pessoas dessas que eu reparo muito que depois vão em busca vão fazer de mais uma, conhecimentos, vão fazer vão fazer outras formações Sim. para aprofundar. Muita muito. gente me refere que fez formações com, com Google e, e, e gosta muito bem, dá um muito, um, um excelente feedback. É um é excelente uh, a Google estar a fazer isso. Uh, Oh, tenho aqui um comentário já. Já assisti e <risos> recomendo <-o> vivamente. <risos> okay. De, ok. A Raquel Tavares Pestana, que, que, que eu estava a perguntar uh, quem era. Sera do Grupo Estéreo? Uh, não, e portanto ela respondeu que, uh, que já fez a formação contigo e que a, a mim conhece-me da pós-graduação do IPAM que tive com eles ontem. Ah, no, ok, portanto, ok. Mas okay. eu não estava a associar o nome, nem okay. vejo aqui a foto porque eu estou a ver noutra aplicação. Okay. E, e portanto, lá está. O, o, o mundo é pequeno, ok. Temos aqui mais alguns... Mas sim, é um, projeto, okay, é. é um projeto para mim excelente. É um, dos, é um dos projetos que eu mais gosto de estar a, a colaborar. É mesmo que... Um outro projeto que Fora surgiu de... recentemente foi uh, este livro. <risos> a não ser para que câmera vou apontar. Agora que esta aqui está boa. ok Portanto, este livro que é o, o Martin Digital uh, Empresas. Cá está. Cá está eu Portanto, de, de, de vários autores. Uhum. E que tu colaboraste no capítulo de Google Correto. Ads. Correto. Certíssimo. Certíssimo. Neste livro fiz o... O capítulo de, de Google Ads. O que é que tu falas um, no teu capítulo? É um é basicamente um passo a passo de como criar uma, uma campanha. Isto é focado, em, é focado para, para empresas, especialmente pequenas, pequenas empresas, e é um pouco passo a passo como é que nós conseguimos construir uma, uma campanha de, de certos aqui. Neste livro falo, falo muito, muito pouco em, em display, ainda menos em, em YouTube, é mesmo mais focado em search Tipicamente, as pequenas, as pequenas empresas, nesta, nesta fase em que nós estamos no digital, ainda não têm a é, maturidade necessária para dar é, o passo de para outras, para outras ferramentas. Então, tento ao máximo com este, com este capítulo abrir esses, esses horizontes. Lá está para falar de tudo o que era o que o que é Google Ads teríamos que fazer muito mais. Nós sim. falamos de vários, muito, muito vasto. Também. Sim, nós falamos de vários vários tópicos. É basicamente um manual para quem quer uhum. para quem quer começar a trabalhar com. Uhum. Olha, eu tenho há aqui uma dúvida muito muito pertinente do João Coelho. Conhece o João Coelho? Conhece, senhor. Pronto, ele tem uma dúvida muito muito importante que é assim, Marco, uma dúvida, almoçamos... <risos> é dúvida dele que é a Vem portanto ele veio, veio, veio direto para perguntar é se, se podes ir almoçar com ele, okay. portanto olhem tento com ele, se podemos se sim, João. Podemos almoçar está okay. tá gravado, está gravado. Tá gravado vai almoçar, muito bem uh, o Duarte Rego do São Miguel ele pergunta, olha isto é um bom desafio estou à espera, Marco o Atleta vinha para cá para os Açores." É. isso é que era o serviço não era? Isso, é que era. isso também, é que era, eu também adorava eu também adorava é uma uh, também fica gravado o facto de eu também uh, querer muito ter um era uma boa exemplo nos Açores e na Madeira também. também. Era, era bom, era bom. Mas pronto, já fazem é. muitas, em muitas cidades. É que, em muitas, não é? Sim, nós estamos, nós estamos em. É, é no litoral, principalmente, não é? No é. interior, no, no litoral, é. como é. habitual no é, tempo. onde há mais atividade, não é? é? Em quantas cidades é que já fizeram é. diferença? Nós fazemos em Setúbal, eh, Lisboa. Uh, Peniche, Caldas da Rainha, uh, Leiria, basicamente tudo ali. É, é curioso é fazer Peniche e Caldas que é perto, é. uma da outra. É. E, e, e Leiria, portanto... E Leiria, ali... tudo tô pertinho. É. Mas Valeria é. São Miguel, realmente. <risos> Sem dúvida. Pois, uh, Aveiro e, um, e Porto. Essas são as cidades onde nós, uh, onde nós temos os ateliês atualmente. Não quer dizer que não, uh, não se venha a fazer em outros, uh, em uhum. outros locais. Mas, por agora, este é para gente, os... sim, sim, sim. E já é um esforço grande, tanto vosso como, como, como da Google, sim. sim, sem dúvida. Eu viajar. Uhum. Olha, uh, está a acabar, é uma pena. Eu estaria aqui o dia todo a falar contigo. <risos> <Eu também. risos> uh, tentando aqui resumir e fechar o tema, uh, como é que tu gostarias aqui de resumir? Se calhar, algumas dicas finais, recomendações finais, não só de Google Marketing, mas aqui da tua experiência de marketing digital. O que é que gostarias de recomendações finais que queres deixar a uh, quem nos está a acompanhar? Eu vou deixar uma, uma recomendação que é as pessoas fazerem mesmo algo, porque a aprendizagem sem, sem ação, depois no fim, acaba por não ter, um, não ter a mais-valia que nós, que nós pretendemos. Eu normalmente dou o meu, caso, o meu caso pessoal, por ser real, não há aqui nenhuma, nenhum storytelling de Uh, estudado, é mesma realidade. eu não tinha nada a ver com uh, com marketing, nem com marketing digital. Não, trabalhavas em que área? Eu, uh, eu estava a tirar a gestão em recursos humanos okay. e uh, deixei cadeiras por fazer, então fiquei com muito tempo livre. E nessa altura comecei a perceber, ok, eu gosto imenso de trabalhar com, uh, com ferramentas que estavam ligadas à internet, na altura nem sequer havia não havia praticamente Google, ninguém conhecia nada, não havia redes sociais, tínhamos o, uh, o IRC e pouco mais. Mirc, e, isso, eu estava finais anos 90. Exatamente, eu estava muito no, pelo MIRC e depois Sim. comecei ali a, a trabalhar e comecei a fazer os meus próprios blogs e com os meus próprios, próprios blogs é que eu fui aprendendo SEO. Eu nunca tirei nenhum curso de SEO na minha vida, eu aprendi SEO a fazer, a olhar para os motores de, de pesquisa, ver os resultados, o que é que se podia fazer, o que é que não se podia fazer, um, essa para mim é a principal dica, é vocês agarrarem e começarem, a, para praticarem a SEO, pequeno blog, e começarem uh, a escrever e começarem a posicionar as vossas páginas. Depois têm o vosso próprio negócio e começarem a investir em, em Google Ads. Vocês vão sempre entender qual é, que é o, qual é que é o vosso objetivo, já falámos aqui bastante, o foco deve ser claramente o um índice de qualidade para vocês conseguirem investir uhum. um valor mais baixo e conseguirem o máximo de receita. Negócios locais, uma ferramenta genial que o Will tem que é o Google My Business Vocês uh, não pagam absolutamente nada para estarem lá é o, tipicamente, segundo tipo de resultado para além do, dos anúncios uh, Google, temos os resultados do Google My Business só depois é que temos a vertente de SEO por aí dura a minha recomendação seria andarem por estes três canais um, a juntar isso de, para quem, principalmente quem, é, quem quer aumentar marca e quer aumentar ainda mais as, as conversões Display, YouTube Ads são, uh, são aquelas ferramentas que estão aí Uh, a dar cada vez mais cartas Muito bem, olha, muito obrigado pelo teu tempo de teres vindo obrigado. cá, para mim foi uma honra ter-te já te acompanhar há muitos foi. anos, além de sermos amigos aprecio e admiro muito o teu trabalho és um profissional é de, tipo. de, de, de referência nesta área foi, foi muito bom, espero até no futuro nós podermos fazer mais, Tem é um tema que dá para, para utilizar mais Uh, o Tiago Pereira respondeu que nem de propósito que vai começar a ler o teu capítulo hoje espetáculo, portanto, ok portanto, ele teve um live para acompanhar aqui a dar algumas dicas, portanto vai ao capítulo a Raquel Tavares colocou a hashtag morangos com açúcar, não sei porquê ah. hum, não sei porque um dos, meus primeiros, um dos meus primeiros blogs foi de morangos com açúcar. Ah, ok, eu não estava a perceber, eu pensei, <risos> o que é que se passa aqui, morangos com açúcar? Sim, um dos meus primeiros ah, blogs curioso. foi de morangos com açúcar. Foi de morangos bom, com açúcar. falavas da, do, da, da série de morangos sim, com sim. açúcar. eu tive muita, muita sorte, quando entrei na, na área, apercebi-me rapidamente que existia, existiam várias oportunidades. Uma delas era o facto de TVI não ter um site dos morangos com açúcar. Ah, um e eu bom. rapidamente fiz um blog sobre sim, os morangos que com açúcar. é ah, foi? Há 15 anos? Foi há 15 anos foi há 15, há 15 anos e pouco que é a altura que eu trabalho no, no digital também, já há é mais ou menos como eu também é que eu Portanto, mais ou menos isso, sim lembro-me sim, é, sim. o problema, eu às vezes comento muito e eu, eu, tenho muito gosto, porque nós somos de uma, de uma geração, somos mais ou menos da mesma idade, em que passamos, na nossa adolescência tivemos acesso à internet pela primeira vez, com o dial-up, o, o telefone ficava, assim. a net era muito lenta, não havia o Spotify era o Napster, portanto era o, era o Mirk em vez das redes sociais, e, e na altura, portanto, era tudo muito, muito, muito primórdio. Portanto, e como acompanhamos todo o processo, é. e, a, e a fase dos blogs, anos 2000, etc., Penso que acabamos por essa evolução toda dá-me dá outra visão do que é que estamos a passar atualmente. A mim dá-me a ideia que o que estamos atualmente, 2019-2020, é idêntica a anos 2000 que é, as coisas agora é que vão começar a sério e há muita coisa para vir, como falaste como os botes, a inteligência artificial, sim. a rilheira aumentada, acaba vir por aí também, sim. portanto, acho que estamos numa fase idêntica aos anos 2000 em que as coisas vão começar a evoluir e vão, vamos olhar para este ano 2019, 2020, como um primórdio de muita coisa mais sofisticada que vai surgir, concordo, não Concordo, é? concordo 100%. E portanto, sim. nós somos assim um bocadinho mais carcaças, mais dinossauros, uh, ter acompanhado isso é giro, porque dá um... O MS-DOS, teremos a gente MS-DOS, que hoje em dia sim, não se fala, mas... Só não Deir, do, do, do, o que é isso do DIR e, e acho piada muito bem, olha obrigado pelas tuas recomendações é, finais obrigado pelo, pelo o João Coelho também diz e portanto vão ter que ir almoçar mas, oh João, ele aceitou almoçar, mas és tu que pagas ok? <risos> resiliência e erro são geralmente as chaves para o sucesso parabéns a ambos pela live é e vamos vendo online obrigado por nos terem acompanhado aqui no, no nosso live uhum... Em breve teremos mais lives. Acompanhem também na, no, no YouTube, .net YouTube. Marco Veio acompanha no YouTube, no Facebook, no Instagram, estás nas redes Sim. sociais, no Twitter Sim. também estás. Sim. Também. Ok? Acompanhem. Ele vai publicando também conteúdos. Quem quiser depois acompanhar as formações que ele tem, seja do ateliê ou as formações dele, uh, fazem muito bem. Até à próxima então e obrigado por tudo. Tchau. Então,